Bom gente, sejam todos bem-vindos ao sítio de São Lazo. meu nome é Rogério Vou passar para vocês uma dica top Como você está com problema com alface, sua alface está com estresse por causa de geado, de frio Ou faltou água, ou alguma coisa aconteceu, a sua alface não está desenvolvendo Com essa dica, sua alface vai explodir, você vai colher mais rápido Ela vai desenvolver mais rápido, vai tirar o estresse dela E com uma coisa simples Talvez vocês acham, ah, é caro né, que seria o energético vocês vão usar energético para tirar esse estresse dela, para ela vai desenvolver rápido, se você vai entregar essa alface mais rápido. Então vocês vão precisar 100ml de do energético para 20 litros d'água, e mais 100ml desse produto aqui, que é o biofertilizante, para fazer complementar ela. Vocês vão passar na sua alface, depois vocês me falam, gente. Até mais. Quem gostou da dica, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe para quem está precisando. Até mais, até o próximo vídeo.